E dá medo né porque mais cedo mais tarde eles vão atacar também o brasil porque é terrorismo não é uma guerra internacional entre países é guerra entre terroristas. então tem muita gente aqui no brasil que está contente com a vida com o governo com a situação que o governo rege o país pela pobreza né? assim que ele se mantém a paz no brasil pela miséria pela pobreza o povo fica sem reação a hora que o povo enxergar o que o governo faz de verdade, ele vai começar a ter atentados terroristas aqui no Brasil também, para se tornar um país também, porque país que é país tem atentado terrorista. Como é que você é um país grande, de primeiro mundo, se você não tem um terror, terrorzinho para relaxar? Entendeu? Então eu acho que vai ter atentado aqui, porque tem muita gente incontente durante séculos, né? É, o Brasil é coordenado na base da miséria para deixar o povo sem reação e o terrorismo é a reação do miserável. O mais pobre reage, agora eles estão reagindo lá na CIA com a venda do petróleo ilegalmente, o país, os países compram o petróleo ilegal vendido roubado, acho que até o Brasil deve comprar, entendeu? Então fica aquela questão, como é que eles apoiam um lado e não apoiam o outro? Como é que você quer ir contra o terrorismo, mas você paga para o terrorista ter armas, né? Então, é atitudes dúplices, atitudes erradas que vai trazer o terrorismo aqui para o Brasil. E já faz tempo que deveria ter esse terrorismo aqui, né? É porque o Brasil é um país fora do cabimento. Só se ouve falar de roubo depois da era democrática, então acabou o país. É só roubo, ladroagem e o povo na miséria. 60 milhões de pessoas vivem em favelas, desabrigados, em morros, tomando chuva, sol, ao ar livre, jogado na rua, nem cachorro pulguento. Não é certo isso.